E aí, Clanchaldão aqui. Hoje a gente está voltando com o Cuphead, Estamos fazendo a gameplay do Deve Delicious Last Course, é o último episódio da nossa série. Vamos lá! Realmente é o final, né? A gente acredita que seja o final. A gente coletou e derrotamos o gigante, a vaquinha, o mago de gelo e os cachorros voadores. E agora a gente vai voltar para a padaria para dar os ingredientes para o padeiro fazer a bolacha para trazer a dona Caneca, a dona Xícara. Estou na cálice da vida. Olha só, tá, tá meio vazio, né? Esse é o, o sapão. Vamos lá. Olha, isso não tá com uma cara boa, não, viu? É, tá bom. É, acho que o amigo nosso que é o saleiro tá animado para cozinhar. Vamos lá. Bem-vindos de volta, seus pirralhos fuxiqueiros. Ué, que deselegante. Não achei que voltariam assim tão rápido. Mas não importa. É tarde demais para me deter a torto-prima. Vai ser a minha obra-prima. Pena que nunca cheguei a mencionar o ingrediente secreto principal. Uma alma viva. Enquanto vocês estavam por aí, por aí fazendo compras pra mim, eu peguei essa alma aqui. Quando ele for misturado a tortoprema, os poderes cósmicos do plano astral serão meus. Parece que ele era meio maluco. Caneco, senhora Carlos, me ajude por favor. Mas primeiro preciso desses ingredientes. E aí vou usar suas cabeças para servir a sopa. O negócio desandou muito rapidamente, né? Tá aí o saleiro ele vai preparando ingredientes ao fundo e os ingredientes conforme ele vai cortando são as coisas que vão nos atacar ali ele cortou a massa virou os, os cachorrinhos tem que ficar bem atento com o fogo o fogo um bagulho mais traiçoeiro que eu tenho vai complicar, então vamos usar aqui o poder já custou, Ah, tomamos um dano inesperado Muito bem Agora ter essas pimentinhas Tem que atirar nelas Desviando sempre do fogo Nossa Vai dar ruim, hein Vamos para a última fase. Parece é a serrote. Aí no chão, tem que ficar atento aí. É então, um Temos um de vida para passar. Beleza, agora é a última fase. A gente tem que ir pulando nesses fragmentos e sempre no coração. Nossa! Será? Oh caút, que beleza! A gente pode se dar até o luxo de ficar caindo, né? <risos> Agora vamos ver o final. Nota é ruim, nota sempre ruim, nosso gameplay com notas horríveis. Ah, menos. Chicrinho! Ainda bem que vocês estão bem. Aquele pilantra da Pitadinha engavelou a gente esse tempo todo. Ô, acho? o lugar está desmoronando, vamos nos pirulitar daqui. Muito bom, hein? Não, minha padaria! Bem feito quem mandou enrolar a gente. Mas com a padaria destruída, você nunca vai poder comer a torta suprema, cara -se. Não faz mal sacrificar uma alma inocente para eu viver de novo, seria um preço alto demais. Mas podem pode ter certeza, meninos, eu nunca vou parar de procurar. Enquanto isso, se vocês estiverem passando algum aperto, eu estou a um biscoito de distância. É só... Usar o biscoito que dá pra jogar. Além do mais, quem precisa de uma torta mexuruca quando você tem dois novos melhores amigos. Bem legal. Aí tem esse epílogo que mostra o que, que acontece aí com o saleiro, né? Foi preso, julgado. Foi condenado a serviços comunitários. legal ele ajuda os chefes que a gente derrotou né? então, <risos> os caras da gangue do Alco aí fechou a cor do papo dele olha bem legal a DLC os chefes bem interessantes combate muito bom e tem os itens roubados, né, a personagem nova roubada, né? Tô até com vontade de zerar a Cuphead de novo, só acusando ela. Ó, ajudando oh. a arrumar os, av os aviões, jogando xadrez com o rei, xadrez. Ó, <risos> oh, que legal. Ele refaz a padaria dele em turma. Ele foi ressocializado com sucesso. Olha, dá um belo all-paper aí no final bem legal. É assim, pessoal. Vocês gostaram aí da nossa gameplay Cuphead? Eita, vocês gostaram da nossa gameplay dessa DLC de Cuphead? Del... Tchau. Last Course? Delicious Last Course? Nossa, que dificuldade, né? Vamos lá. Se vocês gostaram da nossa gameplay, deixa o like, se inscreva no canal, dá tá? um de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvanias e recomendações, Scoophead, era um jogo indie pelo menos. Deixa o um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de respondendo e fica assim. Até o próximo vídeo. E vamos amizade.